pessoal, vocês sabem o que significa direito penal? Direito penal é um conjunto de normas que protegem os bens tá? mais importantes de um indivíduo. A exemplo, a vida, a liberdade e a integridade física.